E qual era o defeito dessa geladeira? Desse frost free? Era um sensor. Um sensor que custa menos de 30 reais. Eu iria pagar mais de 400 reais de conserto. Então eu quero perguntar a você, qual é o teu problema? Né? Porque nós vamos resolver junto o teu problema, né? Então. A gente também tem um técnico que ele conserta a geladeira, mas ele é aquele técnico antigo. Então, as geladeiras novas, ele não sabe desmontar. Então, ele vem a mim e eu digo a ele como é que desmonta. E ele, então, ganha o seu dinheirinho. E ele não me precisa pagar nada. Assim como você não vai precisar pagar nada para o Dr. Shaw. Eu quero um abraço forte né? e que você tenha um final de semana bem feliz, bem tranquilo e seu problema seja resolvido, tá ok? Fica com o doutor Schottel.